Eu vou deixar uma dica para vocês de hoje para amanhã, tá? Falando de humor. O nosso humor ele está, está em regiões físicas. Nós vamos ter um dia que o corpo fala, né? Nós vamos falar do corpo. Hoje a dica é pelve. Então, quem tiver em casa, ó... Arte, autoconhecimento e ação. Vamos colocar em ação agora o negócio. Nós vamos pegar essa região. O que, que tem aqui, gente? Aqui tem culpa... Tem pecado, tem o proibido, tem o, o que não deve ser falado. Então, nós vamos começar a fazer assim: Ó. Eu quero ver. E começa a mexer isso daqui e começa a liberações guturais. Nós vamos falar isso na linguagem do palhaço, nós vamos falar de gramelô. Né? Como se você estivesse falando uma língua marciana, uma coisa assim. E a gente vai fazer uma música com a linguagem dos anjos e vai mexer a tela. buhleke <laughs> E o que, que vai acontecer? Vai começar a dar um prazer em vocês, vocês vão sentir, vocês vão sentir felicidade, porque a felicidade ela é um estado químico, vocês vão provocar isso, esses e milhares de exercícios a gente vai poder fazer.